Olha pessoal, eu estava dormindo e, e sei lá, dá, um, dá uma coisa, eu queria, eu queria fazer um vídeo, eu não sou muito de. Eu acho que eu não sou muito de explicar meu pensamento na internet, eu acho que não, não consigo fazer isso bem. Eu vou falar de um tema polêmico, mas é, é bom a gente botar a crítica para poder parar para pensar. Eu espero que vocês entendam o meu ponto de vista. Eu fiz uma pesquisa, eu, eu sou pró-vida, né? Eu sou contra o aborto. E o que, que eu estou percebendo, né? Ah, dentro desse jogo político, as pessoas vão jogando fantasias para a gente começar a sentir é, comoção e acreditar naquilo que o, geralmente o pessoal ateu faz isso direto e a gente, a gente engole aquilo como se fosse, por exemplo, estatísticas. Ah, estatística: várias mulheres morrem por dia, por aborto, e o caramba quatro, né, aí se você, se você vai de, vai, vai contra esse pensamento, você, ah, você é um monstro, você não defende as mulheres, você é um machista, e o caramba quatro, aí eu fiz uma pesquisa na internet, no meio dessas discussões na internet, né, então o que que eu fiz? O, o principal argumento do pessoal que quer é legalizar o aborto, é que se clínicas clandestinas acabarem, passarem a ser clínicas é, de hospitais é, vai reduzir o número de mortes é, é, é, pós-aborto. Aí eu fiz uma pesquisa, você coloca Finland Death, é, death Pós-Abortion é, e aí você acha um artigo que vai estar tá linkado com um outro site dos Estados Unidos é uma pesquisa da Finlândia, um país muito sério, por sinal, que vai pesquisar desde a década de 70, 80 e um pouquinho da 90 nos Estados Unidos, que o aborto é, é legalizado, ou seja, não tem, não tem clínica clandestina, esse argumento falso, esse mito que o pessoal faz de que ah, a clínica clandestina é um lugar sujo e inacabado aqui no Brasil e que, por isso, o aborto, tu mata. Caô! Você vai, você vai em bairro nobre, você acha que clínica clandestina do lado de hospital Você acha que pagando quatro mil reais, o, o, o pai da Patricinha vai, vai deixar a filha dela ser, é, é, cometer aborto num lugar sujo? Caô, gente! Aborto mar, mata porque é uma cirurgia incisiva. E aí eu vou falar o resultado, um dos resultados que, que estão nessa pesquisa da Finlândia. E a esquerda não quer falar isso. Entendeu? O que ela que não quer falar? Não quer falar que a maioria dos abortos que acontecem... Perdão. A maioria das mortes pós-aborto que acontece é por suicídio. É só para pensar. A mãe vê seu filho picadinho do lado do do lado da, da mesa de operação, ela entra em de depressão pós-aborto e se suicida. Mas dizer que não é isso que acontece. Eu ouvi uma, eu ouvi uma, uma feminista dizendo que, que picadinho de filho é, é igual menstruação. Ah, fala sério. Falta de compaixão, falta de humanidade. Essa que é a verdade da, da, da pesquisa. Ah, e outra, morre, morre por aborto porque é uma cirurgia incisiva, caramba. Você está retirando um filho que não está na hora de não, não tá na hora dele sair. Não estou nem, nem entrando em questão aí se, se é vida humana ou não. A gente, a gente pode é, falar cientificamente que vida humana é aceita só depois dos três meses, que é quando o sistema nervoso central se forma pela ciência. Para mim, pô, o coração começa a bater é, acho que dez semanas. E a, e a igreja ela já vai usar o lado do, do, do, gene, do código genético, né? Que é quando o embrião se junta com. com que é quando o, o gameta feminino e o masculino se juntam, então, já que está o código formado ali, então ali é a vida humana. Então, pô, é muita falta de. sabe, é, esse pessoal fica pagando de, de compaixão pro, pela mulher que tá morrendo, caô. Sabe por que, que eles querem aborto? Eles querem repetir o que aconteceu na Europa. O que, que aconteceu na Europa? A população abarcou essa ideia do aborto, envelheceu, e aí o que, que, tem, o que, que, tem, o que, que tem hoje? Tem um bando de velho que não teve filho e o próprio governo está dando bolsa para eles poderem ter filho. Só que, que o que eles não compram? Esse bando de, esse bando de velho é a gente, é gente que já está cheia da grana que pode pagar um, um, um, um custeio de vida de um filho. Entende? E aí o que, aí, que que rola? A galera que é jovem na Europa está sem emprego, não tem oportunidade e mal tem oportunidade de ter filho. Não pode ter filho porque é simples. Eles não querem, eles não querem que... Eles não querem ter mais jovens desempregados no futuro. Essa que é a realidade. O aborto é uma forma de controle populacional, mas é controle no sentido mais feio da palavra. Entende? Vê se, vê se muçulmano entra nesse caô. Não entra nesse caô. Eles têm seis filhos para cada uma das quatro mulheres que eles podem ter, porque eles sabem que você tendo, você tendo filho, você tem sua, é, você tem seu futuro garantido, seus filhos vão cuidar de você, entendeu? Você tem força política, porque só para pensar, cada um ali vai ser um voto, que de certo modo vai ter a mesma linha de pensamento de você, que é pai ou mãe. Eles não querem que o pobre tenha, tenha filho, eles falam assim, ah, mas o mundo está cheio de gente, ah, o mundo está cheio de gente, no, é... Já está com 7 bilhões no mundo. Realmente, está com 7 bilhões no mundo. Mas, caramba, a gente, é, a gente é ser humano, a gente consegue resolver esse tipo de problema. A, a gente está com 7 bilhões no mundo, gente morrendo de fome. Mas, mas é, você, por exemplo, nessas, campan nessas campanhas que tem, pra, pra, quando tem algum desastre natural, a comida fica, fica estragando o armazém. Aí vem dizer que não tem comida pra todo mundo. E que tem que abortar, então. Ah, caô, gente. Olha, e, e é o seguinte. Mulher pobre, fala que mulher pobre que morre em clínico de aborto. Mulher pobre não tem 4 mil reais pra pagar no aborto. O que, que mulher pobre faz é comprar 50 reais, um, eu acho que é cinta-tank, que é um remédio. Um cara lá, um cara no Twitter me falou, lá no, na Zona Leste de São Paulo, eles fazem isso. Eles compram esse sintotenque, a mulher toma, aí cala um revertébio lá no útero dela e, pô, basicamente é tentativa de suicídio. Porque ela não sabe se vai dar certo o aborto e ela passa mal e, pô, com a risco de morrer, que é o que acontece. Aí vai dizer que ah coitadinha, pô, ela tentou suicídio, caramba. Vai dizer que ela não sabia dos riscos. Vai dizer, que, vai dizer que saber pegar, pegar é, agulha de tricô e tentar tirar o filho manualmente, isso não é tentativa de suicídio. Isso, isso eles chamam de clínica clandestina. Ah, manda outro caô, pô. Manda outro caô. E, ó, e não cai nessa história de esquerda e direita não, entendeu? Eu tô, eu tô pesquisando seriamente essas coisas. Você estuda na. Você estuda na Revolução Francesa. Que a, que, qual a diferença da esquerda e da direita, no, na origem de tudo? Era simples. Só o fato de que a, a burguesia que estava subindo na né, Revolução Francesa, ela estava sentada lá lado direito e o outro estava sentado lá lado esquerdo. E no meio estava os monarquistas. Eles sempre estiveram juntos. Entendeu? Poder, grana, eles não estão nem aí para ideologia. Eles querem ideologia para gente que está aqui na base. É... É, acreditar em fantasia enquanto de fada, entendeu? Ideologia é, é tipo assim: é a forma que eles inventavam de tirar a religião da pessoa, tirar as crianças da pessoa e a pessoa passar a acreditar em ideias, entendeu? Morrer por ideias só isso. Mas se você olha a história, da, da, por exemplo, da América Latina, eu vi um, eu vi um seriado que fala sobre a, a, a subversão que o governo é soviético fazia aqui na, na América Latina, é, Eu esqueci o nome do do cara. Mas você bota sub ler a subversão vai, vai achar o nome do principal cara, que era um agente da KGB. Cara, o que eu parei para pensar, você vai falar que tem rede de conspiração, mas tá para pensar se, se você acha, se você parar para pensar no contexto de que esses caras que são políticos aí, estão nem aí para a vida das pessoas? Para pensar, não é, não é muito mais simples você ter um governo de direita e um governo de esquerda que fazem um teatrinho para disputar poder mundial, comércio mundial. E, e, aí você, e aí você combina o seguinte: olha, nós somos de direita. Qual o papel da direita? Controlar o pensamento do, da burguesia que não quer se meter em política o pessoal rico. E, ah, nós somos da esquerda, qual, qual o papel da esquerda? Ah, nós somos a burguesia que quer controlar o pensamento do pessoal que é pobre, né? E nós estamos juntos nessa história, então vamos fazer o seguinte, olha, toda vez que eu quiser dominar um país pobre, para poder pilhar ele e roubar dinheiro e fazer miséria, é, eu vou chamar meus amigos comunistas... Eles vão se infiltrar, subverter a lógica local lá, como aconteceu no, na América Central. E, e aí, depois que vocês fazem a bagunça toda, a gente vem como salvador da pátria e faz intervenção militar. Não foi isso que aconteceu? Aqui no Brasil o negócio foi um pouco diferente. Aqui na América do Sul foi um pouco diferente. Eles terceirizaram. Em vez da, da, deles fazerem intervenção militar, eles terceirizaram eles financiaram é, golpes militares mas antes, você lê a história anterior, todo, toda a tiradura anterior teve um, uma tentativa de golpe comunista uma tentativa de subversão comunista aí eu, aí eu paro para pensar, olha, os dois estão juntos os dois estão lendo nessa história, vai dizer que não pô, aqui no Brasil que, que as coisas são todas escancaradas aí você vê como é que coisa rola fala comunista aí que é pobre Aqui no Brasil, ah, tudo causado gente. Vocês vão ficar brigando aí por ideologia, esses caras estão ganhando dinheiro junto. Ô, oh, acorda, estão junto nisso. Não tem nada de Guerra Fria não, isso é tudo no um teatro. Oh. E aí vem com esse papozinho, é, ah, o aborto, entendeu? E aí, aí depois a eutanásia. É, outra coisa que ninguém fala sobre aborto, só vai achar se você fazer pesquisa. Sobre países africanos. O aborto é, é, é utilizado como um sacrifício humano. Entendeu? Quem, quem segue... Alguns políticos seguem algumas religiões malucas. Que para se proteger. Eles fazem... Fazem é, sacrifício humano. Ora, é muito, mais, é muito mais fácil você legalizar um aborto num país. E usar esses fetos. Que... Por definição não são vida humana. Mas eles sabem que é vida humana. Eles usam esses fetos e fazem os sacrifícios deles aos deuses malucos deles, entendeu? É essa que é a realidade. Aí você vai falar, esse cara é maluco. Vai voltar a falar de livro? Aí faz a pesquisa, tenha coragem. Ora, ah, aqui no Brasil teve a Rosiana, a Rosiana que era, acho que a Rosiana, o nome, o nome dela mulher do, do Polo. Ela, ela falou isso. Não dá para provar, mas tipo, você começa a indicar algumas coisas. Cara, político, político não... Olha, eu estou eu tô, eu tô com uma tese de que todo grande, todo grande líder mundial era psicopata. Eu estou com essa tese. Porque, tá para pensar, para ele ter coragem de, de matar milhões em guerra, só sendo psicopata. Olha para o Stalin. É todo um cara de psicopata. O pessoal só olha pro o Hitler. Ele também era outro psicopata. Napoleão... As pessoas elogiavam as técnicas de guerra dele, mas caramba. A outra. A Tátia, Margaret Tátia, é, se você vai pegar o perfil de psicopata feminino, é toda ela. Aqueles discursos dela estéricos que ela fazia, é a característica de psicopata feminino. Pô, sabe, dá... A gente começa a pensar, a gente está na época da, da. A gente começa a pensar e tá na época da, da era digital, da informação, você busca e você não cai mais nessa treta de direita e esquerda. Eles são muito bando caô isso aí. Entendeu? Olha, eu quis desabafar, sabe? Porque dá, dá raiva assim as coisas que a gente vê na internet hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Então valeu gente, fiquem com Deus.